Oi! Eu sou a Alexia, sou bolsista do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da URGS, mais conhecido como DEDS. O DEDS é um dos departamentos de extensão da Pró-Reitoria de Extensão da URGS e tem pautado ações pelo compromisso da Universidade Pública em promover valores democráticos de igualdade de direitos, de educação na cidadania e nas universidades socioculturais. O Conversações Afirmativas, o Arte Negra na Escola, o Por Dentro da URGS, a Semana da África, a Afirmação na Pós e o Convivência são alguns dos programas que compõem as ações do DEDS. Eu vou falar brevemente sobre o Por Dentro e a Semana da África. A Semana da África, na URGS, nasceu com a demanda por espaço onde estudantes pudessem compartilhar experiências, vivências e pesquisas sobre o continente africano e a realidade de pessoas africanas na diáspora. Apresentações de trabalho, apresentações culturais, mesas de debate, exposições, desfiles, além da revista de edições passadas, que estão disponíveis no site do Dets. O Por Dentro da URGS é um programa do departamento que busca aproximar estudantes de escola pública da universidade assim desmistificar a URGS como distante da realidade desses estudantes. O programa tem três eixos de atuação. O oferecimento de capacitações para o público interno e externo à UDES, com o intuito de formar multiplicadores sobre as ações, do, as ações afirmativas e o acesso ao ensino superior. É, visitações nas escolas de Porto Alegre e região metropolitana, conversando com estudantes sobre a reserva de vagas e formas de ingresso, e as políticas de assistência estudantil que a universidade oferece para auxiliar na permanência do estudante até a conclusão do curso. E o curso Pré-Vestibular Popular Liberado, que é gratuito, localizado no Bairro Sarandir, Porto Alar, e Porto Nesse momento de pandemia, ele está sendo oferecido de forma online. Acesse o nosso site urgsbr dedes e conheça mais sobre os nossos projetos. A gente também está no Facebook e Instagram como dads, urgs com Esfenzinho e tem muita ação legal para te conhecer. Bem, presta atenção!